Fala pessoal tudo bom? Olha no vídeo de hoje a gente vai investir as nossas criptomoedas para que elas gerem mais criptomoedas. Assim como na corretora a gente coloca o nosso dinheiro para gerar mais dinheiro, a corretora de criptomoedas vai investir as nossas criptomoedas para gerar mais criptomoedas. Nós vamos verificar aqui quais são as opções na corretora Binance e quais os riscos desse tipo de investimento. Antes de ir para o vídeo, clica no botãozinho de gostei e se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Agora, se você já tinha esse tipo de investimento, já fazia isso, deixa aí nos comentários qual o método que você utiliza mais. E vamos embora para o vídeo! Então, digamos que você já tenha é, enviado dinheiro, já fez a troca por criptomoeda, tá bom? Então, a gente precisa ver quais são as opções de investimento para fazer essa criptomoeda tirar mais criptomoeda. Então, a gente vai vir aqui primeiro aqui na, na guia -earn. EARN, sei lá como o pessoal fala. A primeira opção vai ser Binance EARN. Clicando nela, ela vai carregar a próxima página né? e ela vai te dar as opções... Poupança, Stake, Farm, Investimento Duplo Vamos começar aqui do início pela poupança Colocando o mouse em cima ela já vai aparecer algumas opções, tá certo? E ela é semelhante à nossa poupança de dinheiro, tá bom? Você não precisa pagar a taxa, ela tem um rendimento ali fixo E quando você clica nela, ela vai carregar a próxima página Te dando as opções de investimento de poupança Aí você vai ter ali, investimento de poupança flexível ou poupança bloqueada. A poupança flexível significa que você pode depositar sua criptomoeda e quando você quiser sacar, você pode sacar. Já a poupança bloqueada significa que você vai depositar é, um valor específico. E esse valor que você depositar vai ficar bloqueado por uma determinada quantia de dias. Você vê ali, a gente tem opções da Axie Infinity... De bloqueio de 7 dias e de 15 dias E essa poupança é por lote, então você precisa ali ter no mínimo Quase,005 Axie Infinities Para poder colocar para rendimento E ele vai ficar bloqueado por esse período de dia Aqui a gente vê na poupança flexível, a gente tem aqui vários APY Isso aqui é o rendimento anual Que cada criptomoeda está oferecendo Tá? Então você vai ver ali o rendimento de 5% ao ano, 2% ao ano, é bem pouquinho, né? E aí você tem aqui as, as maiores aqui, 12% da Pancake e 20% da Axie Infinity. E essas duas criptomoedas, no momento elas estão com ainda uma promoção, entre aspas, né? Dizendo que assim, quanto mais criptomoedas você põe, mais rendimento você vai ter. Então aqui, ó, você coloca passo mouse... E ele vai mostrar para você, de 0 a 5 é, tokens, você tem um rendimento de 20%. Se você colocar mais de 5 e até 20, você tem mais 2%. E mais de 20 moedas de Axe Infinity, você tem mais 1%. Então você teria um total de 23% de rendimento anual. Aí você vai clicar em inscrever-se. Você vai inserir ali a quantidade de criptomoedas que você iria colocar, né? Aqui do lado você vê que ele vai alterando, né? Conforme você deposita ali as suas criptomoedas, ele vai mostrando os níveis, né? E aqui embaixo você vê que a gente tem um investimento mínimo, né? Porém, é, não é um investimento específico, diferente ali da poupança bloqueada, porque você tem que ter. É, é um lote, tá? Você tem que comprar os lotes que vão fazer o rendimento. Aqui, acima de 0,01, você pode depositar qualquer valor, não precisa ser um número específico. Feito isso, colocou as suas criptomoedas, é só confirmar. Ele vai te pedir a senha para confirmar esse tipo de transação e depois ele vai ficar rendendo. Se você quiser tirar, você pode tirar, porém ele vai dar a opção ali de tirar no dia e perder o rendimento daquele dia ou de tirar no dia seguinte para ter o rendimento desse dia que você está selecionando. Agora vamos voltar para a poupança bloqueada. Então aqui já na tela da poupança bloqueada, a gente vê que a taxa de juros aumentou, né? Então, ali a na flexível era 20, aqui ele já vai direto para 25 por 7 dias. E se você alterar o dia, ele vai te render mais ainda, vai render 50%. Então, tem também essa variação. Quanto mais tempo você deixa bloqueado, é para criptomoeda render mais. E você vai ver outro ponto também importante, que esses rendimentos têm quantidade específica, né? Por conta desses lotes, né? Então, tem quantidade de lotes específicos. E quando todos são vendidos, né? As pessoas foram lá e compraram aquele tipo de rendimento. Você não vai mais conseguir comprar. E vindo aqui na tela de inscrever-se, né? Você vai colocar aqui a quantidade de lotes, né? Aqui no caso tá zero porque eu não tenho nenhuma moeda de Axie Infinity. Mas dependendo da quantidade de criptomoedas Axie Infinity que você tenha. Ele vai mostrar direto a quantidade de lotes que você tem, tem capacidade de comprar, entendeu? Então, você vai compra dois lotes, você escolhe aqui em cima ah, os dias que vão ficar bloqueados, se é 7 ou se é 15, ele vai alterar aqui. ó Você vai ter também a opção de renovar automaticamente com flexível Save, no caso é aquela poupança flexível. Então terminou esses 15 dias, esse investimento vai cair lá na poupança flexível e vai continuar rendendo. E aí você pode navegar né por, um, por essas criptomoedas, verificar ali quais tem maiores rendimentos, né? E por exemplo, entrar em uma delas ali, clique em inscrever-se. Você se interessou por aquele rendimento que ela tá dando? Você clica em comprar a cripto, compra a cripto e retorna lá para fazer o investimento. Outra opção que também tem disponível é atividades. Aqui no momento não tem nenhuma rolando, mas aqui na, no histórico, né, de, de atividades anteriores, a gente vê que é semelhante àquela poupança bloqueada, tá? Deposita uma quantidade de criptomoedas. E você vai ter aquele rendimento que a criptomoeda está oferecendo. Então é meio que uma mistura dos dois. Porque você vai fazer uma inscrição. Não é por lote. Mas você tem um valor mínimo de criptomoedas que você pode depositar. E tem um número máximo que envolve todas as pessoas que também junto com você estão fazendo aquele investimento. E todas elas vão ter esse rendimento durante esses dias. E aqui na opção de investimento automático é simplesmente como se você programasse o sistema para comprar criptomoedas e colocar nesse plano de investimento na data que você escolher. Então, por exemplo, você vai e define que todo dia 5 eu vou colocar um BNB para fazer rendimento, né? Aí você tem ali a opção de criar um plano. Essas informações aqui são apenas o rendimento que a criptomoeda teve anteriormente, tá bom? E aí a gente lembra que rendimento anterior não é garantia de rendimento futuro, tá certo?